Gente, esse é o um dos nos melhores momentos em Legends of Crocman The Legend of Crocman que, que é do vídeo Matheus e Maria jogam The Legend of Os então, Melhores momentos, tá? Você quer mais ver mais vídeos como esse? Deixa o like. <risos> Tchau, fui! Me segue de no Discord. Se, se inscreve no canal, deixe bastante like, a gente não esqueça é pra nunca perder os vídeos. E se inscreve. No e vai lá no Discord, entra no link na descrição. O link do vídeo, do réu, não é muscle, tá? aqui, vai estar cobrado lá do Golden. Então falou! Vote aqui! Roupa cobrada! se G não é que Por aqui né? é mais Han é um monstro Eu não posso ficar. não Eu não posso ficar. não Eu não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 Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam like. Se inscreve no canal. Ative as notificações para nunca perder o vídeo. Não sei que lá no Discord, tá? Então, tchau. Fui.